Olá, ah, para quem ainda não conhece meu trabalho, eu sou Mônica Sara Rodrigues, taróloga, e venho aqui através do Boc News, mais uma vez, conversar um pouquinho com vocês sobre as previsões. Vamos falar um pouco sobre o mês de agosto, É um mês que favorece tudo que é ligado à vaidade, cuidado com a pele, dietas, enfim... Não só os cuidados próprios, mas também em cursos, aprendizados, enfim, favorece que você se informe mais sobre isso, sobre a estética, as vaidades e, claro, sobre a saúde. Por falar na saúde, nós temos que ter uma atenção especial com ossos, coluna, musculatura também. E atenção em especial à saúde dos idosos, ok? Nos cuidados da casa, vale a pena lembrar que é tempo de limpeza, de organização, de desapego, de você se desfazer daquilo que já não tem mais tanta importância e buscar para a sua vida o novo. Às vezes a gente tem uma tendência a acumular coisas que você vai ver acaba nem sendo assim tão necessária. Então quando a gente mantém as coisas em ordem, a chance dos pensamentos se tornarem melhores, as ideias, a, a energia da casa, enfim, tudo aquilo melhora. Então, vamos dar uma atenção especial a isso e, é claro, o bem-estar de ter tudo organizado sempre traz uma energia melhor para a nossa mente. Favorece também viagens, passeios, é, conhecer lugares novos, fazer programas diferentes e, naquela coisa do dia a dia, é, buscar assim, coisas que façam bem ao seu espírito. Busque atividades prazerosas, coisas que lhe façam bem e que tornem o dia a dia, de alguma forma, mais suave. né? É um período também em que a gente tem que ter cuidado ainda com eletricidade, fogo, eletrônicos, então é necessário ter uma atenção especial para que a gente não leve sustos com esse tipo de coisa. Agosto também será um mês onde as pessoas se sentirão mais motivadas a dar andamento aos projetos e a tornar realidade tudo aquilo que já vem sendo planejado há algum tempo, mas ainda não foi colocado em prática. Então, vamos lá, vamos buscar ânimo, deixar de procrastinar e principalmente começar a entender que às vezes as coisas que parecem difíceis e que não vêm na hora que a gente quer é até uma benção, porque às vezes a gente tem uma tendência a insistir em coisas que não são boas para a gente. E só depois de passar um tempo é que a gente vai entender que, às vezes, não conseguir aquilo que a gente tanto quer pode ser, na verdade, um livramento. Então, um ótimo mês de agosto a todos, que Deus os abençoe.